Olá, meu nome é Rosária, eu sou aluna formada pela Benchmark e hoje eu estou aqui para dizer para você que a minha experiência foi maravilhosa, foi transformadora, qualidades que eu não sabia que eu tinha, eu descobri, qualidades que eu achava que eu tinha, eu potencializei e isso é só o começo. A minha, a minha história dentro da Bente é maravilhosa, ela foi feita à distância e de distância esse curso não tem nada, posso te dizer nada, com toda a convicção. A gente tem muita energia, é muita emoção, os Bentes se ajudam, o contato, a ferramenta com revisores, e uma ferramenta que a gente tem que é só segredo de Bente, ela é maravilhosa, ela vale muito a pena. É, a benchmark para mim, ela também é significado de família Família não tem preço, você venderia sua família? Você venderia por quanto essa família? Como que você confiaria sua família a alguém? A benchmark é uma família para mim E eu confio ela a você Porque eu sei que ela fará mais e melhor do que fez por mim E se você tem dúvida se eu conseguir meu objetivo Pesquisa aí quem é o gigante azul que você vai descobrir agora onde eu estou?